Os alunos têm vindo para cá, assim, Então, o perfil de pessoas que têm vindo para Cairns tem mudado bastante. Então, não é mais tanto desbravador e é muito mais as pessoas que estão procurando segurança. Fala, rapaziada, mais um deote na Austrália começando para vocês. <risos> sotaque, do sul, sotaque do sul ainda, né? Ainda ah, então deixa eu falar que nem do sul, né? Então vai, então vai. Gurizada, olha só um deote na Austrália começando só para ti, não uhum. perde. Oi gente, meu nome é Mari, eu sou a gerente de marketing aqui da, da SPC, tanto em Cairns como em Brisbane. Eu sou ex-aluna da escola, então eu fui estudei aqui por um ano, há cinco anos atrás. O meu objetivo quando eu decidi vir para a Austrália para passar um tempo maior, eu simplesmente saí perguntando para uns amigos as cidades que eles conheciam, e Cairns foi uma cidade que não foi mencionada. Então eu pensei, bom, para lá é um lugar onde eu posso ir para trabalhar, mas em inglês, que eu não vou encontrar muitos brasileiros. Uh, e, basicamente, foi esse o motivo que me trouxe para Kansas. Assim, eu não conhecia muito do que a cidade oferecia, não, co não conhecia muito da estrutura, mas foi uma coisa que me impressionou muito assim quando, quando eu cheguei aqui. Então, é uma cidade que demanda de muita mão de obra, porque é uma cidade que vive em função do turismo, em função da barreira, e tu não tem muitos estudantes que vêm para cá com a proposta de ficar seis meses, um ano, ou até mais do que isso. Então, aqui é uma, uma região onde tu tem muito backpacker, o pessoal que vem para ficar um mês, dois meses e vai embora. Então, para o nosso estudante, quando ele chega num restaurante ou num hotel e ele fala, eu estou disposto a ficar aqui seis meses, estou disposto a ficar aqui um ano, me contrata, o empregador contrata, porque é uma garantia uh, de menor rotatividade, então eles vão gastar menos tempo com treinamento, essa função. Então, acaba sendo muito vantajoso para o estudante que quer vir para cá, porque, claro, conseguir trabalho na Austrália não é fácil. Então, vai exigir que tu saia batendo perna, que tu saia batendo na porta dos outros, que tu imprime a 30 currículos e sai entregando, mas uh, a partir do momento que tu entende, a partir do momento que tu sabe quais são as ferramentas que tu precisa usar, aqui em Kansas tem oportunidades muito grandes, então toda a área de hospitality uh, acaba tendo uma, uma demanda muito grande, assim, uh, porque não tem gente. Então, em Kansas, assim, tu anda por Kansas, tu vê muita obra acontecendo, a cidade está crescendo muito e eles precisam de gente para cobrir essas vagas de emprego, assim. E Cairns tem uma, uma vantagem muito grande, tu vai ganhar em termos de números, tu ganha em Cairns mais ou menos o que tu vai ganhar numa cidade um pouquinho maior. Só que o teu custo de vida aqui é muito baixo. Então tu vai pagar 150 dólares uma share house, um quarto single. Em que outra grande cidade da Austrália tu não tu vai pagar isso, né? Então acaba sendo uma uma ferramenta legal para quem quer guardar um dinheiro. Então ah eu quero fazer uma universidade, quero fazer tal coisa. Se tu consegue guardar um pouco mais de dinheiro, tu tem, essas, tu tem um pouco mais de flexibilidade para trabalhar nos teus próximos passos. Cairns é uma cidade que, que nunca teve no mapa né, para o estudante internacional. Sempre foi aquela coisa meio quem vem para cá era é o desbravador da Austrália, que tem guts e que quer vir para trás do desconhecido. Mas com a função da, do, do, dos vistos terem se estreitado em outros destinos e Cairns ainda ser classificado como área regional para visto, Uh, os alunos têm vindo para cá, assim. então o perfil de pessoas que têm vindo para a tem mudado bastante. Então não é mais tanto o desbravador e é muito mais as pessoas que estão procurando segurança. Então, tu tem muitas famílias vindo, uh, casais jovens, que têm a ideia de um futuro mais longo aqui na Austrália, porque eles veem Cairns como um potencial um pouco mais certo, né? Então, uh, nada é certo, tudo depende de milhares de fatores, mas eu acho que as pessoas têm procurado um pouco mais de certeza, um pouco mais de segurança, no fazer os planos para vir para a Austrália. Então, Cairns tem se destacado muito nessa questão, uh, porque existem possibilidades e as possibilidades não são tão poucas então as pessoas vêm exatamente atrás disso então para tudo isso né para vocês conseguirem um trabalho bom para vocês conseguirem de repente um, uma nota boa no teste de proficiência vocês precisam do quê? precisa de inglês Então, precisando de inglês vem para a escola a gente está imerso num bairro residencial vocês vão sair da escola vocês vão no mercado vai ser australiano atendendo vocês vocês vão cruzar com um monte de australiano na rua uh, então vocês vão ter mil e uma possibilidades de de cruzar com australianos e é muito importante logo no início estar tá imerso num ambiente assim, eu entendo que a chegada no aeroporto com zero de inglês sabendo yes ou no, no momento que tu ouve aquela vozinha, alguém falando português, é pra onde tu vai, é a tua zona de conforto. Mas pro teu bem, pro longo prazo, pensa, pensa em te colocar em um ambiente que tu não tenha distração, que tu foque no inglês, porque sinceramente, eu não conheço estudante que perdeu o foco do inglês nos seis meses e que retomou dez anos depois. Não tem, esse é o momento, esse é o... Esse é o momento perfeito para pensar no inglês e pensar o quanto o inglês vai te abrir portas daqui seis meses ou um ano, que é quando tu efetivamente precisa pensar em um visto mais prolongado ou uma oportunidade de trabalho um pouquinho mais uh, desafiadora, então é para isso que a gente está aqui, para preparar vocês em função uh, do inglês, para preparar vocês para viverem aqui, para preparar vocês para os planos que vocês têm para a Austrália. Eu sempre digo que eu não preciso ter filho, porque eu tenho 100 filhos aqui no, no pátio de casa então, são pessoas que eu cuido e que eu consigo uh, ajudar e trazer um pouco dessa sensação de família, assim. Uh, a escola tem muito essa vibe, tanto aqui como em Brisbane. Em Brisbane, ela é uma escola pequena e ela tem por objetivo de ser uma escola pequena, que todo mundo vai lembrar teu nome, uh, que é, é, um, é, um, é uma proposta de não ser só mais um, é uma proposta de que a gente sabe que a gente faz parte de uma das maiores experiências da vida de um estudante internacional. E a gente sabe o quão difícil, o quão desafiador é tu chegar num país completamente diferente, sem conhecer ninguém, sem dominar o idioma. E, e a gente tá aqui pra ser aquela mão, aquela mão amiga, aquela mão de família, que vai dizer, não, peraí, vem comigo que eu te ajudo, sabe? Então, a ideia não é uh, virar pai e mãe de aluno, mas virar aquela pessoa em quem eles podem confiar. Uh, a escola tem, tem, tem, o curso, tem os cursos de inglês, tem os, os preparatórios, assim... Mas eu sempre digo que a primeira semana, o importante não é o inglês. Então, a primeira semana é tu achar o teu, teu melhor amigo. Então, esse teu melhor amigo muitas vezes vai ser o teu colega de quarto, muitas vezes vai ser o teu colega da, da aula, mas muito mais importante que a comunicação, a escola tenta fazer com que as pessoas gostem uma das outras. A partir do momento que tu é um brasileiro, tu conhece um, um alemão na sala de aula e vocês querem ser amigos, o inglês deixa de ser uma barreira e isso acaba sendo um motivo que encoraja o aluno a estudar. Porque ele quer ser amigo daquela pessoa, mas a única coisa que eles têm em comum é o inglês. Então, essa hoje é a nossa principal ferramenta de motivação dos estudos dos alunos. assim. Então, a gente entende que a partir do momento que as pessoas se gostam, o inglês vira só uma ferramenta. Então, a, o slogan da escola muito é que o inglês é o poder de aproximação. Então, essa é como a gente baseia os estudos, é como a gente baseia... Uh, cada cantinho da escola. A proposta do, do Taka, que é o dono da escola, é que as pessoas venham para cá para se apaixonar. Se apaixonar pela Austrália, se apaixonar por pessoas e se apaixonar por um idioma também. E aí, aquela primeira semana, como a gente entende as necessidades dos alunos, o que, que acontece? O aluno chega para nós, então o primeiro encontro dele vai ser com o nosso time acadêmico e depois ele tem um segundo encontro com um time que a gente chama, eles têm um orientation muito voltado para lifestyle, assim. Então a gente vai ajudar o aluno com a questão do chip de telefone, a gente vai ajudar o aluno com conta em banco, porque essas são passos importantes que o aluno tem que tomar logo no che na chegada do país. Então a gente entende que a gente tem que supervisionar esse aluno e a gente tem que ajudar ele a tomar essas decisões também. Então, quando vocês chegam em Brisbane, a Tweezy vai dar esse suporte para vocês. E aqui em Cairns a gente está aqui justamente para... Fazer o mesmo trabalho, então a gente vai cuidar, a gente vai pegar na mão, a gente vai levar, a gente ajuda vocês a aplicar o tax file number, a gente ajuda vocês a até onde buscar trabalho, quais são os restaurantes que mais contratam os nossos alunos. Então, esse é um suporte que a gente vai dando para o estudante, porque a gente entende que quando tu tá aqui, o trabalho não é só uma forma de tu ter um dinheirinho para pagar as contas, mas também é mais uma oportunidade de praticar o inglês. Então, Cairns é um destino que tu não tem aquele, os grupos de brasileiros que vão trabalhar juntos. Então, aqui o nosso estudante ele vai trabalhar com o OS, ele vai trabalhar com o local e acaba sendo uma mega oportunidade para ele continuar aplicando inglês fora de sala de aula. Então, a gente coloca a escola né, à disposição de vocês. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre a gente, por favor, contatem a 2 Então, eles né, passaram por todas as etapas aqui da escola, conheceram cada cantinho. Eles vão conseguir aconselhar vocês da melhor forma possível. Então, contatem eles e, e venham para cá. Assim, a escola está esperando vocês. Uh, a gente tem uma, uma excelência de ensino maravilhosa. A gente tem toda a infraestrutura para receber vocês. E vocês podem ter certeza que vocês vindo pra cá a gente cuida. Então vocês tenham esse primeiro passo de, de decidir vir pra Cairns. E o resto a gente auxilia a cada passo. Podem ficar tranquilos. Até mais. Falou.